Bom dia, pessoal. Hoje, hoje é um bom dia, né? Você concorda, né? Você concorda? a de novo. Amor? Oi. Oi! Vocês vão achar que o Dani só trabalha em casa, né? Porque ele tá várias vezes trabalhando em casa, mas... Eu tava pesquisando Amor, eu queria falar isso pra você. Eu estava pesquisando no Instagram, achei um Instagram de um médico que eu gostei bastante, uh, aí ele falou que eu teria que... que a partir dos 30 anos a reserva ovariana já começa a cair, a baixar, e assim, mais, né, do que nos 20, e eu não sabia disso, porque eu achava que era só, tipo, eu só tenho que me preocupar a partir dos 35, sabe, e eu já tô com 32 agora, daí ele tava falando da importância de fazer esse exame que fala da reserva ovariana. e eu achei... Muito interessante. A gente tá falando disso porque agora eu tô voltando a pesquisar sobre coisas que há muito tempo eu não pesquisava mais, há muitos anos, né? A gente parou de tentar engravidar quando a gente tinha... eu tinha... 5 anos atrás. Quatro, é, eu seis tinha anos 26 atrás. anos ainda. Então, tipo, nossa, ainda tinha tempo, sabe? Uhum. E a gente realmente parou, assim, pensando, não, a gente realmente não vai nunca mais tentar engravidar. A gente uhum. vai adotar e, e, se Deus quiser, Ele vai mandar um filho, mas a gente não vai tentar, sabe? Uhum. E agora, assim, desde o começo do ano, na verdade, do ano passado, desde o começo de 2017, que, eu vou contar isso, essa história outra hora pra vocês, mas desde lá, por uns motivos aí, a gente começou de novo a pensar, assim, em... Esse tema começou a voltar na nossa mente. É, digamos, é. isso. E agora, como vocês sabem, a gente tem essa consulta daí, uhum. então eu tô pesquisando mais sobre essas coisas, e eu... Eu não sei, eu acordei animada por causa disso. Eu saí da cama super animada, animada <risos> com tentar de novo, animada <risos> com... pesquisar sobre essas coisas de novo, animada principalmente não principalmente, mas muito animada também pra dividir essas coisas com vocês. E só pra deixar bem, bem, bem claro, a gente de forma alguma desistiu da adoção. Uhum. A gente ainda quer muito adotar, isso ainda tá nos planos, mas a gente tá abriu de novo essa porta também uhum. de tentar engravidar. Então... É, acho que o fato da gente estar nessa pausa uhum. da adoção também ajudou a gente a poder pensar nisso de novo. É, então não também. quer dizer que a gente abriu mão, a gente continua uhum. na pausa. Uhum. Mas a gente quer muito adotar, inclusive a gente está tendo assim, novas ideias de como, aonde e quando adotar. Uhum. É, e a gente vai deixar isso amadurecer um pouquinho mais antes de falar aqui nos vlogs. Uhum. Mas, mas tem muita coisa super... Super legal pra acontecer esse ano, eu tô bem uhum. animada Enfim, eu tenho que ir pro... Quiro... Quiroprata o que Quiroprata pro Quiro... Quiroprata, sei Quiroprata. lá Eu tenho que correr pro Quiroprata e E o Dani vai ficar em casa com o Ponguito e, Ah, trabalhando Né Pongo? Ou trabalhando ou deitado no tapete fazendo carinho nele Ah, <risos> sem vergonha Depende o, o que Se ele for muito insistente Talvez ele ganhe <risos> Ele é, ele sempre é Muito insistente Vocês estão indo passear comigo porque o Dani tá trabalhando, né? Então ele não vai poder ficar filmando Vou tentar filmar um pouquinho lá fora, acho que tá um dia lindo! Vamos lá! em dois meses quase já de dor que eu posso chegar no Prato e falar pra ele eu estou bem melhor, graças a Deus finalmente, nossa demorou muito eu achei assim mas eu acho que o problema nas costas geralmente é assim né é, demora pra, pra ficar bom de novo eu espero que ele diga hoje Carol vamos começar agora ou comece agora a fazer exercícios para fortalecer a musculatura de novo porque da última vez ele ainda falou não, ainda não está na hora de fazer isso porque ainda estava doendo muito ah! Não tava tão bom quanto eu achei é, Vou ter que voltar em menos de uma semana ele, Depois que ele me estica na mesa e me estrala todas as costas Ele me manda aqui pro tratamento de choque bom Olha, é frustrante ter que ficar voltando aqui e não tá boa ainda. Mas eu vou confessar pra vocês que eu adoro esse tratamentozinho de choque. Eu saio de lá é relaxadíssima toda vez, é muito bom. Falei pra ela hoje, eu queria ter uma máquina dessa em casa. Olha onde eu vim andar. Eu aproveitei que eu tô aqui pertinho de novo de onde a gente gostava de morar. E aí vim aqui fazer uma caminhadinha assim bem curtinha na verdade, só para aproveitar o dia bonito, porque a temperatura que tem feito aqui, gente, é é muito estranho assim. Esse tempo louco, ontem, antes de ontem, deu aquela tempestade, né, que derrubou trem e tudo, foi bem loucão E... mas tem feito calor aqui, porque aqui a gente tá no auge do inverno agora E tá, agora deve estar tá uns, não sei, uns 3, 12, 13 graus aqui fora E tô, tô só de camiseta e... e um casaco fininho E tá super agradável aqui fora, então... A gente não pode perder, né? Daqui a pouco esfria de novo Mas tá bem, bem atípico esse inverno, esse ano Nevou um monte primeiro, né? E eu mostrei pra vocês e agora tá assim, calor Todo mundo aproveita pra sair também, não sou só eu Um monte de gente caminhando com cachorro, correndo Que é bem a hora do almoço agora E esse é o rio Are É o nosso rio preferido aqui na Suíça e a gente morava lá ó, do, do outro lado do rio antes. E é lá que a gente quer, para lá que a gente quer voltar. O método que é bem mais bonito aqui na primavera e no verão, tá? É que agora também choveu tanto nos últimos dias que o rio tá super cheio. Super a correnteza tá bem forte, o rio tá meio cinzento até, ó, meio marrom, não marrom, mas meio assim. E a cor dele no verão é tipo verde esmeralda assim. É maravilhoso. Então eu não vejo a hora de voltar pra cá e estar aqui no verão de novo e entrar no rio A gente nada nesse rio, desce ele com um bote também de borracha assim no verão uma delícia Não vejo a hora de voltar pra cá e aproveitar o verão desse ano aqui, se Deus quiser Eu chegava de vez em quando a bicicleta Em cinco minutinhos eu tava aqui Já pensou o Pongo andando aqui com ele Que delícia, gente Aqui é o nosso lugar Agora vamos voltar pra casa Porque o seu Daniel Tá nos esperando pra almoçar mas olha, eu confesso que essa vinda para o quiroprata valeu a pena já, só por, pelo tratamentinho de choque lá que eu mostrei. Acabou minha bateria de celular, não! Tava mandando um vídeo para minha amiga. É, e por esse passeio aqui no Rio, que delícia! Pela noite, pelo dia, para braços, opa! Oh Ai, ai, ai, não pula. Hoje tô eu, andou na garganta, andou em corpo. Ah, tava com saudades, boa. Tava com saudade. Tobi! Oi! Dobra! É Dobby. O Não é Dobby? É Dobby. Cadê? Oi Dobby. Não assusta ele. Pega ele, pomo. Pega ele. Nossa mãe, eu não tô mais Em condições de aparecer no vlog hoje Tchau pra vocês, beijo Você tá linda Ai meu pai, como ele é cego mãe. O amor faz a gente cego Pongo, a mãe é linda Abana o rabo se é a é linda Yeah! Oh, a mãe é linda, a mãe é linda Tchau gente, obrigado por acompanhar a né, gente nesse dia mais calmo de, de ficar em casa e relaxar um pouco E não liguem a nossa voz sexy de gripe Eu espero que amanhã a gente esteja um pouco melhor Pra gente poder sair e ir no sol, eu não sei nem a previsão Mas eu espero que esteja sol pra gente sair, passear um pouquinho E daí a gente leva o juntos